E aí, pessoal, hoje eu vou falar pra vocês desse documentário muito necessário que tem ali na HBO, acabou de lançar, que é o Pacto Brutal. Eu fiquei, assim, muito apavorada com esse documentário e isso que eu vejo vários, né, sobre serial killers e essas coisas, mas esse, como é de um caso aqui do Brasil, é meio que, além de ser um caso do Brasil, é de uma famosa do Brasil, e é uma coisa tão absurda, tão... Que eu não sei nem como relatar, assim, pra vocês. Mas uh, o, como eu me senti nojada vendo, sabe, esse documentário e, e vendo ali os que fizeram os crimes, né, daquele jeito ali, se achando que tinham algum porque, assim, de realmente terem feito o que fizeram e ainda a justiça não ter feito literalmente a justiça que deveria, nossa, eu fiquei muito injuriada mesmo assistindo aquilo ali, e aí a gente vai falar, é óbvio, do caso da Daniela Pérez, uh, assim, foi muito tocante, depois eu assisti vários vídeos e podcasts do Raul Gazola falando que ele não poderia, assim, ele não toleraria encontrar o Guilherme de Padua na frente dele, porque ele não sabe o que, que ele faria, nem a Paula de Tomás. Mas, assim, sério, é, é muito angustiante, sabe, o nível de psicopatia que pode chegar a uma pessoa, uma perversidade, porque, assim, eles narram tudo direitinho como aconteceu, nos contam todo o crime, que até foi muito rápido que eles conseguiram, esses caras fizeram um trabalho tão porco, eram tão burros também, se achando ali o máximo, super criminosos, fizeram um trabalho que a polícia do Brasil, naquela época, não levou nem dois dias pra descobrir tudo, sabe? Então eles falsificaram a placa do carro, fizeram um monte de coisas, os álibis ridículos que plantaram, dizendo que estavam no shopping, no Barra Shopping, lá do Rio, assim, olha, muita coisa idiota, e aí a gente começa também a falar da Dani, que eu não conhecia muito dela, né, porque eu nasci depois uh, da história dela, só que eu sempre ouvi rumores desse caso, então eu achei muito legal a iniciativa da HBO e da Glória Pérez, de deixar aparecer sobre isso, né, no, ali no streaming, para essas gerações que não vivenciaram aquilo ali na TV na época, Poderem agora também se posicionar e fazer uma represária contra essas pessoas aí nojentas que estão soltas aí por aí, né? Um é pastor e o outro, a outra, sei lá, mudou de nome, é Paula Magalhães Azevedo, não sei. Mas enfim... Uh me deixou com muito nojo, a série começa ali mostrando a Dani o quão ela era querida por todos, era aquela a alma da festa, como falam, né, ela, nossa, tra trazia assim toda a alegria, o Gasola se apaixonou por ela no primeiro olhar, porque viu aquela alma tão legal, tão boa, e ela começou a fazer sucesso, então, ela fazia peças de teatro, fazia a novela, e que teve a infeliz né, coincidência de ser o par romântico abusivo dentro da novela com o Guilherme de Padua, né? Ele era o Bira e ela era a Yasmin. Então, assim, é tão triste, sabe, ver. E esse documentário foi legal porque eles reuniram todos os atores. Até o Roberto Carlos fala. Eu achei muito bizarro. Mas todos os atores, o Maurício Matar, o o Fábio Assunção, a Cristiane de Oliveira, nossa, todo mundo, assim, que tava na novela, amigos, né, e aí foi tudo acontecendo, assim, contando, eles dão os flashbacks, né, aí tem os promotores ali falando desse absurdo que foi, tem vários lances da Glória Pérez, o mais chocante é ver as fotos, porque muitos documentários fazem umas fotos mentirosas, vamos dizer assim, uma coisa que não é a foto real. E a Glória Pérez liberou as fotos reais. E aí, uh, como é que aconteceu o crime, né? Uh, foi assim, ele já estava com tudo premeditado, foi um crime premeditado, ele trocou a, a placa do carro, e foi encontrar... Probleminha técnico. Ele foi encontrar a Dani lá na, no estúdio de TV, esqueci o nome do estúdio de TV, na época, mas... Aí ele foi lá, encontrou a Dani, a Dani achou aquilo meio estranho e ela seguiu o caminho, eles tiraram fotos com algumas crianças que elas aparecem no documentário, né? E foi abastecer, a Dani foi abastecer e ele pegou, fechou a Dani ali com um carro, a Paula já tava dentro do carro e deu um soco na Dani, jogou ela pro, pro lado do carona, né? E dirigiu, e a Paula dirigiu o outro carro até um acostamento que era um lugar de desova de pessoas. E aí lá, eles pegaram um punhal, que a primeira, a, no primeiro momento acharam que era uma tesoura, era um punhal, e deram 17, parece que 14, estocadas ali né, no coração e na garganta, mais algumas no total foram 17. E pegaram uma mecha de cabelo, então todo mundo falava que era um pacto, porque eles tinham umas coisas ritualísticas, umas coisas bizarras, e assim, foi tão horrível, porque depois o Guilherme ligou pra Glória Pérez e aí foi lá na polícia também. Só que ele tava sendo chamado para depor e abraçou o Gasola, falou com o Gasola, falou com a Glória Pérez. Pelo amor de Deus, sabe que nível de psicopatia é essa? E aí depois, assim, foi tudo se concretizando, mas o Gasola não sabia quem tinha matado. E no fim das contas, ele só foi descobrir no velório e ele levantou sete pessoas que estavam segurando ele. De tanta raiva que ele sentiu. Então, assim, olha, é horrível, sabe? E eles ficaram presos seis anos, cinco anos. E a pena era para ser 19 anos. E da Paula, 18. É realmente uma coisa muito chocante. E o Guilherme tinha confessado, depois começou a botar as culpas na Paula. Depois disse que as culpas, na verdade, eram da própria Daniela, que dava em cima dele. Ridículo. E agora ele é pastor da Universal. Ridículo mesmo. Eu espero que todo mundo se lembre desse caso e não fique dando palco pra esse imbecil e pra essa mulher aí ridícula que ela pegou e fez todo o caminho que a Dani fez na Globo, ela botou a filha dela pra fazer. Uma coitada de uma inocente que não sabe de nada e aí tá fazendo isso aí.